Então vamos começar com mais um diário de viagem, bora falar do dia 12, 29 de novembro e vamos começar com essa vista aqui, que não tá fácil não. Olha que incrível. Eu saí da hospedagem de Tóquio e vim pra essa aqui, eu tô em Nikko. Eu acordei super cedo pra pegar um dos trens mais cedos que tivesse, porque na minha previsão ia demorar umas 3 horas pra chegar aqui em Nikko, só que a loja do Nicopass, ele só abria às 7h20. Então eu fui pra estação, cheguei umas 6h40, aí eu esperei até 7h20, 7h20 fui lá e comprei meu Nicopass. Só que aí eu dei muita sorte que tinha um trem expresso, muito mais rápido do que o que eu tinha orçado. Então eu demorei duas horas, uma hora menos. E como eu vinha pra Galo esse em específico eu não precisava baldear, ele vinha direto pra cá. E ele é matemática. A hospedagem ela fica uns 10 minutos andando da estação Tobu Square. Cheguei na estação e não tinha Queen Locker. Na verdade, é aquelas estações que não tem ninguém. Eles só confiam que todo mundo que vai passar ali vai pagar. Eu falei, cara, eu vou mandar mensagem para a hospedagem ver se eu posso, pelo menos, deixar a bagagem lá. E aí eu usei meu superpoder, né? o superpoder da sorte. E aí cheguei cedo. Para esse dia eu tinha programado o Edu Murat, e tinha programado um Onsen, que aceitava tatuagem. Aí cheguei aqui primeiro que a hospedagem tá vazia. Vazia mesmo. Só tem eu e os status. <risos> Eu tô impressionada, eu queria passar uma semana aqui, porque a hospedagem é maravilhosa, vocês não tem noção, é muito boa. E eles falaram assim, nossa, é, você deu sorte, tipo, tá vazio, se quiser já fazer o um chiquinho, tudo bem, sabe, o quarto já tá arrumado. Eu falei, ah, tá bom então. E aí ele falou assim, ah, a gente tem um onsen. Eu falei, mentira. E aí, como o onsen que eu tinha reservado, eu tinha que ligar de manhã pra confirmar, até meio-dia mais ou menos, Aí eu falei pra gente tia, tia, liga dizendo que eu não vou porque tem um sem aqui. E tem um sem no outro que é o céu aberto. E aí, eu falei, beleza, então eu vou aproveitar e vou fazer um o ainda daqui, então não vou ter muita questão de horário, posso curtir bastante o Edomurar. Nico é uma cidade que deslocamento é difícil, tem pouco trem, tem pouco ônibus, assim, quando tem, é muito espaçado um do outro. E aí, assim, para eu ir de trem, eu tinha que esperar um tempão, é, ia demorar uns 35 minutos, e para ir andando, ia demorar 40. Falei, então vou andando e vou vendo como é que é a cidadezinha aqui em volta. Eu gostei muito de ter feliz esse caminho andando, porque. Tive visuais assim inacreditáveis Teve uma ponte que eu passei que é linda E aí eu falei, cara, maravilhoso, eu cheguei no Edomura Edomura é um parque temático do Japão Do período Edo, é, descobri que é o parque Mais antigo desse estilo aqui do Japão E também é um set de estúdio de filme De novela, eu não achei que eu ia Gostar tanto Eles têm vários shows Show de dança de oiran, tem show de comédia, tem show ninja Inclusive, o melhor show ninja que eu vi foi lá Eu fiquei impressionada, eu achei assim... Sabe assim, era tão real, gente Eu fiquei emocionada até quando eu tava assistindo Olhando, parecia que eu tava de volta na época do período do Edo Fantástico, fantástico, assim, muito bom mesmo E tem várias experiências também Então eu fiz uma experiência de kenjutsu Foi bem legal, porque... <risos> cara, eu dei muita sorte nesse dia, vocês não têm noção. Porque o parque tava vazio. Sabe assim, eu, diria ter eu e mais 50 pessoas. Eu não peguei fila pra nada, consegui né, quase todas as atrações que eu queria. Aí eu perguntei, eu conheci uma, uma moça que ela é da Turquia e ela tava trabalhando lá. Eu perguntei pra ela assim, não é sempre vazio assim, né? Ela falou, não. Ela, nossa, acho que você deu muita sorte, porque assim, ontem tinha pelo menos quatro vezes mais pessoas. Eu também tava indo durante a semana que faço facilitaria o processo do negócio tá vazio mas ela falou mesmo assim né ontem tava tava bem mais cheio e ela falou pode ser porque a previsão de, de tempo para hoje era de chuva o dia inteiro realmente era e eu tinha até capa de chuva na mochila só que cara chuva escou alguns horários do dia não caiu chuva mentira caiu chuva no final do dia então eu saí do parque quase no horário do encerramento, que eu também já tava acabada. Vocês têm noção, eu nem parei pra almoçar. Eu falei, vou parando só pra comer alguma coisa pra beliscar. Eu comi um dango, comi um, ah, comi um espetinho de... de batata também. final do dia eu tava indo embora já e essa moça apareceu de novo. E aí ela falou assim, ah, agora vai ter a aparição do... Yamabe Yamage, acho que ela, esse é o nome dele, é o mascote do, do parque porque ele é um gatinho e acho que é o nome daquele cabelo samurai né eu fui lá, gente, a pessoa que tá vestida ali é sensacional porque ela brinca de mímica e ela interage com você e é engraçada eu não sei se é homem ou se é mulher, mas cara, muito bom, me diverti muito se eu pudesse, eu passaria um dia inteiro no Nikodomura, pelo menos os shows são bonitos as atrações tem várias várias coisas, tem estampo para você pegar, tem museu, tem cinema, tem tem muita coisa. Aí começa o problema do transporte. 4 e meia, já tava abril, parecia que era 10 horas da noite. Falei, a essa hora não vai ter mais ônibus, né, porque os ônibus param de passar 3, 4 horas. E eu falei, o máximo que vai dar para fazer é pegar o trem. Aí eu fui em direção à estação, na verdade eu não ia pegar o trem, porque ia ser basicamente o mesmo tempo, né, andando de trem, por causa do da demora que é para passar o trem. Mas aí eu falei, cara, não tem nada para eu comer para da hospedagem E nisso, na vinda, eu tinha visto que tinha um gasto, né eu Vou parar no gasto, e o em frente à estação Fui lá, jantei, e aí deu certinho Dois minutos eu saí do gasto, passava o trem Então eu fui, entrei no trem, lembrando que é aquela estação que, que também não tem ninguém e Nas estações, assim, mais de cidade no interior Os trens você tem que apertar o botão pra, pra porta abrir, tá Se não apertar, não abre Fui lá, entrei, fechei Desci na estação aqui. É uma estação só, é muito perto. Aí começou a chover. Pesado. Cheguei aqui... Sentei aqui, conversei e abessa com, com o pessoal que trabalha aqui O povo é muito legal, muito simpático Eu nunca vi japoneses tão simpáticos assim E essa, essa hospedagem, ela na verdade é uma rede que se chama Case House eles têm vários locais Eles têm em Hokkaido, tem em Monte Fuji tem em Tóquio, que outro Já vou até olhar depois pra ver se eu reservo alguma nos próximos dias Nessas hospedagens dele, porque se for tudo nesse padrão, é muito bom Aí eu fui, arrumei minhas coisas e fui tomar banho de onsen e gente, que um sem maravilhoso E tava meio que chuviscando na hora que eu fui tomar banho Então tipo, nossa senhora, foi muito bom Que dia gostoso, sabe? Andei tanto que meu pé tá, tá quase com uma bolha gigante Mas o dia e o final do dia compensaram completamente Aí o problema do um sem é que depois que você toma banho Você pensa assim, vou fazer mais alguma coisa Você não consegue, você só quer dormir Mas eu tinha uma consultoria agendada Então foi fui fazer minha consultoria E aí, enfim, <risos> apaguei e acho que é isso. Então vou ficando por aqui, até amanhã e acompanho os stories pra ficar por dentro tudo que tá rolando. Olá. Já né!